É 370, é 370, um homem trabalhador, é 370, é 370, trabalho, experiência, é 370, é 370, presentes na luta do jogo, é 370, é 370. Saratini é do povo, pode nele confiar, seu trabalho é honesto, não cansar de trabalhar, criou o bilhete. A tarifa social criou o auxílio gás no seu mandato. Faz demais, como é que eu voto eleito? É 370, é 370, o homem trabalhador. É 370, é 370, e experiência. É 370, é 370, Zaratini é competência. É 370, é 370. Quem é só eleitor para deputado federal? Borges Zaratini, 370. Presente nas lutas do povo, nas comunidades, nos bairros, na capital, nas cidades do interior. Defende é a democracia e é do time do Lula. É.